Here. Let's get on with it. Nossa mano, o Bill é muito ignorante, velho. E eu sou totalmente de acordo com ele, mano. Se os dois tivessem. Se os dois tivessem armas, seria muito melhor, porque daí os dois se protegiam. Ele não precisava ficar como o Bill disse. Babysitting Eles <risos> precisaram do Joe bancar o babá pra, pra ela Se tivesse uma arma, ela se defenderia? Estou olhando se não tem nada aqui, tá? Eu sei que tem que ir pra lá aprender a fazer as bombas de prego Vai, me ensina aí, viu? Se Sim, eu já vi Não, não é prego, né? É lâmina. Você não, é, você tem é... é... uma bomba de tesoura, oh, né? de prego. Well, Opa, caixa de ferramenta. Só um, não me engano, aqui também tem bancada de trabalho. Bingo! Joel Preciso de coisas com álcool, eu perdi vida? Não, não perdi vida, ok, então não vai ficar aí não. um trapo? O Com um trapo? Nem <risos> não. Tá. Ah, acho que tem álcool. Eu, eu não preciso de álcool. Bora lá, upa o arco, moleque. É isso que eu quero. Ah não, tem os coldre, né? Oh, um coldrezinho seria bom. Não sei se eu for coldre ou se eu for, for arco, mano. Eu vou pegar os dois coldre. Pronto, agora eu vou ver o que eu preciso, que é o arco, com certeza. Vou de tiro ou alcance, oh, alcance, com certeza. A gente tá pra caramba. Ah, dá pra upar os dois. 15, sobrou 15 Vamos fazer alguma coisa com 15 Tem o recuo da Da shotgun Tem a velocidade de recarga do rifle E deu Ah, vou pegar o recuo da shotgun, né Deu Agora sim Com um o coldre Coldre é muito bom, velho só que eu gostei no 2 que os Contras a gente acha, a gente não. A gente não, não faz, eu achei é muito a legal. Cara, yeah, e economiza mais de qualquer forma, né? Like a Hawk. <risos> like a hawk. <risos> Sim, com certeza, João. Com certeza. Daqui a pouco eu tenho que pausar a gravação. Mas nice prazer. Nada, faz caventura. Nota de bombas. Um grupo de corredores ativou a maior parte das bombas da zona sul da cidade. É preciso investigar de novo. Não se esqueça de marcar o local das bombas no mapa. É, porque senão ele vai lá, né? E cabum! Pírolas e álcool tofu. Ah, falta um pouco pra me pegar nessa improvisação de facas. sack up. come on. Look, there's a school. Ready? Let's find out. Nossa, essa parte é muito chata, velho. Nossa, essa parte é um nossa, é muito chato essa parte, velho. Essa parte é chata, véi. Colocaram essa frase pra gente não ficar pôbio. Não sei se eu vou na, na, na maciota ou se eu vou na, na brutalidade, mas o meu estilo é mais aí na maciota, então eu vou furtivo. O instalador vai estar ali, ele não vem pra cá. Então eu posso ir aqui. Eu cliquei no botão errado, velho. Nossa! Ok, voltei. Ai puta merda, velho, sai daqui! Hein? Tá, ele vai pra lá daqui a pouco Meio que aproveita Não vem pra cá não Tá, eu acho que não vem pra cá eu acho que ele vai... isso ele, Ah, não, velho. Aí ele ficou na frente, mano. Tá, o problema é isso aí. Se aí ele vai pra cá. Não é o que, é um tijolo? É um tijolo. Então, tá, eu já tenho. Hum, tá muito perto, véi. Que guninha. Ah! Scary. Goniante! Tá, aqui tem três. Tem um aqui. Eles não sobem a escada. E aqueles ali não desce, disso eu tenho certeza. Ah, uh, tá. Eu tenho que ver. Pera aí, eles não sobem a escada, né? Aí ele me atravessou. Eu acho que são fantasmas. Tá, esse aqui vem até ali. Aquilo lá aparentemente ele dá a volta em tudo. E o outro só fica dando de um lado para outro, é isso? Cala a boca aí. Tá, não. Esse aqui foi até ali. O outro tá dando a volta. E aquele está indo ali. Ah, acho que eu entendi. Não, não entendi. Porque é que ele voltou agora, ele não deu a volta completa Tá Porque lá tá parado lá ainda Tá, então esse aqui do meio, ele fica dando a volta só em um dos coisas. Aquele lá E esse aqui faz igual Só que ao contrário, um deles vai... Ok, eu errei Tá, mas eu sei que aquele ali e aquele lá faz igual, só que ao contrário porque um deles, parte daqui vai até a metade de lá e o outro, parte daqui vai até a metade de lá. Eu falei a mesma coisa, só que na minha cabeça fez é sentido. E aquele ali, eu acho que ele anda em infinito. Ele fica meio assim, eu acho, ele fica no zigue-zague. Esse aqui vai até aqui e depois ele volta. E vai até lá e volta. Aquele lá, ele vem até aqui, vai até ali, volta e vai... Ok, eu acho que é isso. Agora tem que achar abertura pra isso. Seria agora, só que aquele ali vai começar a voltar. Enquanto o outro também vai fazer a volta. Mas eu acho que vai fazer por lá agora. Eu acho que ele vai ir pra lá em vez de ir pra cá. É, exatamente. Então acho que é agora que eu tenho que ir. E o problema vai ser só aquele ali. Ah não, não vai não. Então vai ser o que vai vir atrás de mim depois. Depois não caso daqui a pouco, né? Se eu ficar atrás dessa árvore, eles não vêm aqui, eu acho Quase certeza Ó, aquele lá já começou a vir pra cá Esse dois aqui estão indo pro lado do... Ah, tá, então agora é a hora perfeita Putz, você não vai descer, né? Você não desceu até agora Tá Não. E aqui embaixo tem mais dois, se eu não me engano Nossa, ele acelerou do nada. Aqui tem um. Achei que tinha dois. Ai, eu tô ligado que aqui tem umas pílulas pra pegar, velho. Eu quero pegar, não quero perder não. Tá, mas aqui só tem um esse... Para, velho! Ele é pra mim bem nada pra eu me mexi. Ah, não ah. tá nossa o Joe anda muito rápido na escada velho tá eu tenho que dar a volta aqui esperar um pouquinho eu, quer dizer ele tem que dar a volta né porque aparentemente ele dá a volta onde vai velho só quero chegar ali Sai, so, yeah. ele, para de passar na minha frente, pô. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Ah, vem pra cá não, velho. Ó, oh, agora é o Bill que começa a passar na minha frente. O Bill é um caso mais complicado, né? Ele é baixinho, ele é tá. É o Bill... O Bill bolota, não passa não, velho. Não destrui a passagem. Tá, aqui não tem nada? Acho que não. Vai pro canto de lá, por favor, instalador. Na moral. Vai, Bill. Vai na porta. Tudo que tá com a chave. É agora. Para de me atravessar. Ele vai pro canto de lá agora, né? Abre aí, Bill. Então abre! É uma heli, velho. Tá, tô tá ligado. O único problema é o bicho que tem lá, velho. Porque eu, eu lembro que essa parte que sempre bugava comigo, mano. Eu matava essas coisas aqui na surdina é e aquele bicho lá ativava do mesmo jeito, mesmo sendo na surdina. Eu lembro que isso sempre bugava, mano. Espero que não bugue dessa vez. Vai, Viu? Vai, Bill. Bill! O Bill sumiu! O real sumiu. Agora tu aparece? Que do caramba. Se eu não me engano é essa a casa do. do The Walking Dead. que tem uma referência à casa do jogo The Walking Dead da Telltale Que é a mesma casa no caso, né? Você fez esse barulho todo, Joel? Tinha instalador na casa, tá loucão? É, aqui, eu, eu tô ligado que é aqui que tem, só que eu não lembro qual, qual casa que é Mas tô ligado que nesse lugar aqui tem a casa do The Walking Dead da, A casa da Clementine Do The Walking Dead da, da Telltale Mas é legal É bem certinho a casa, assim, bem certinho, é igual, né? Mas a estrutura é a mesma. E dá de reconhecer, tá ligado? Entra na casa e vasculhando dá pra reconhecer que é a mesma casa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Isso ali me vê, velho. Esse aí me vê. Tá, aparentemente não tem nenhum dentro da casa. Aparentemente. Ou vai entrar um agora, né? Vai, tá ali, ó. Tá, aqui tem vida. Vamos saber disso. Tá lá dentro. Descer pra cá. Não, não, não, não, não. não, não, não, não, não, não. Tá o jogo. Troquei sem querer. Tá, o bicho tá ali. Ó o homem. Ah, nem ferram que eu vir pra cá Eita, parece que o outro tá aqui também Ai, demora demais essa animação, vem dar uma agonia, mano Se o outro apareceu, eu tô ferrado Foi Tem o outro O outro ele vai entrar aqui ou ele não entra? é bom eliminar os corredores, né? Opa, eu acho que ele entrou, hein? Acho que ele já tá dentro da casa. Tá, tá dentro da casa. Você tem que saber por onde ele vai. Ah, ele vai pra lá. Ele não vem pra cá, então. Fica de olho nele. Porque que ele vê. Ele tem zóio. Não é só por ouvido, não. Ele tá bugado no cortador de grama. Ótimo. Tá, mas pelo menos eu sei que ele vai ali. Se ele sair da casa agora, eu sei que em algum momento ele vai reentrar e vai ali. Aí ele sai da casa. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa! Tem que pedir antigas Porque eu esqueci de colocar o meu. Peter Mrodzik. 263. Tá, agora eu acho que ele vai lá embaixo. Depois ele volta. Ah, eu tenho que pegar ele. Eu espero que ele não passe... Ah, não sei, velho. Eu vou ter que esperar um pouco, porque eu tenho que esperar ele dar a volta e chegar ali de novo. E então... Eu vou aproveitar que eu, o jogo me lembrou disso. E eu vou pegar o meu. Vou aproveitar que eu tenho que esperar de qualquer jeito. Eita... Pera Ele não entra por trás, não, né? Como é que minha cabeça? Ah, tá. Não fique com medo dele por trás. Né? Daqui a pouco ele entra aqui. Enquanto isso, acho que até eu colocar ele vai dar, vai dar o tempo certinho. Se eu conseguir colocar de primeira. Descendo. Ah, ele desce antes? Nossa Estranho Que estranho o percurso que esse cara faz né? Ai. Ai Esqueci que eu não estou usando Ah, quase caiu aí Tá, o cara O cara que pode me ver tá lá embaixo Então aqui tá suave por enquanto Ok e fita. Acho que foi trapo e pílula. Não, foi engrenagem, na verdade. Peraí, que eu acho que ele tá voltando aqui. Tá. Ele não vai entrar por trás, né? Ele tá fazendo percurso de novo, mano. Ah, agora ele ia entrar na casa, né? Não é possível. Eita, dá uma bugada aí. Vai entrar na casa ou não? Ele tá atirando com a minha cara, velho. Dá pra entrar na casa, senhor? Por favor? Esse cara não tem... Não tem sentido, velho. Ele não tem padrão. Tá descendo de novo. Por que, que antes ele entrou na casa e agora ele não tá entrando mais? Eu esqueci que tinha que segurar, velho. Puta merda, eu esqueci como é que você joga esse jogo. Nossa, eu tomei um susto mano! Eu sortei a flecha ali. Porque eu esqueci que tinha que segurar só a mira, eu achei que tinha que segurar o pra atirar também tô muito tô jogando direto. Pô, mas que caramba, velho. Não consigo checar. Não sei pra quem será que tá bom. <risos> Espero que sim. O problema é aquele corredor, mano. Eu não queria deixar ele vivo. Ok. Ele morreu. É porque se esse bicho aqui vem atrás de mim em algum momento e eu não perceber, ele me... Como é que não usa instalador que ele só te escuta? Falando no instalador. Puta merda. Ah, velho. Nossa, eu perdi a mira, velho. Matei. Ah, gente, perdi uma flash, pelo menos. Você matou Opa, duas frechinhas Só tem que melhorar a mira Porque, nossa, mano, eu perdi muita mira Eu era bom de ver nesse jogo Faz um tempinho que eu não jogo já eu Fiquei doente, não joguei E, caraca, eu perdi a mira Completamente, mano Eu não sei mais mirar nesse jogo eu Não sei mais nem como se joga Tá, corredor Não gosto Não gosto nem pouco Tem dois. Não gosto, menos ainda. Tem duas frechas, mano. Se você precisar de frecha, eu vou ter que acertar na cabeça de... dos dois. Se não, ferrou. Dá pra entrar, por favor? O cara tá me tirando. O cara não entrou. Tem outro ali. Eu vi outro. Eu vi um terceiro indivíduo. Eu acho que dá pra mim ir por cima O problema é se eles me verem, né? É, dá de ir por cima 100% de certeza por aqui, ó Tá Tá, eu só tô vendo um, velho Cadê o outro? Ah, tem um instalador lá Na outra casa Que isso? Tá, eu acho que eu consigo pegar quando ele vai na porta aqui, ó. Eu acho, né? Não tenho certeza. Muito medo, velho. Tem um instalador lá. Eu não quero que eles alertem o instalador. Tá, peraí. Ele tá subindo. Deixa eu subir também. Ótimo, não, não tô mais vendo ele. Nenhum vindo. Tá ali. Nossa, se ele vir até aqui e virar, mano. Perfeito, porque daí eu posso pegar ele de boa. Deixa eu tá indo. Tá na rampinha. Tá indo na rampinha. Eu tô bugado. Vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá. Vira pra lá. Virou. Não vira, não. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O outro tá lá, o outro tá lá. Ai, que demora essa animação, velho. Você podia dropar flecha, né? Seria interessante, assim. interessante vocês dobrarem, do dobrarem, dobrarem, droparem frechas. agora parece que dropar é errado. Ah tá, tá do instalador, Orbechim. O seu corredor tá logo atrás dele, vai só tirar ele vai ver. Não se eu atirar, né? Mas se eu mirar, ele vai, ver. Ele vai me ver mirando. Onde é que ele vai? Ele vai lá em cima de novo. Também, né, no caso. Se eu for lá em cima, eu consigo... Ah, velho, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ah, não vai dar tempo. Opa, outra vez vai. Acho que vai sim. Se ele fizer igual ao outro, eu pego facinho, mano. Ok, não fez igual o outro. Ele foi até o teto da casa. Você joga daí, você joga daí. Ele não vai me ver aqui, né? Oxe, onde é que ele tá indo, mano? Ele tá doidão. Quebrou o pé ali. Tá, agora ele vai voltar, né? Esperamos. Não vira, não vira. Só falta o instalador. Pelo que eu, perce... é, pelo que eu consigo ver, né? só falta o instalador. Ah, moleque! Eu acho que está melhorando a mira. Pô, esse tiro aí redimiu todas as erradas que eu... Não, não redimiu. Mas, né, foi bonito esse. Esse foi da hora. Red Kill! Ah, foi limpo, foi limpo! Foi limpo, moleque! Consegui recuperar! Opa, aqui tem flash. Aí sim, agora eu gostei. Tem um arco-flash aqui, ó. dá pra ele. Dá arco-flash pra ele. Tá. Acho que eu já vi tudo. A não ser que tenha alguma coisa aqui em cima. Eu... Infectado, acho que não tem mais, né? Onde é que a gente tem que ir? Eu não lembro. Ah, eu acho que é pra lá, né? Tá. Pera aí Eu corri, se tivesse infectado, ele já teria sido alertado já o que vocês já estão andando agachado? Estou com medo, mano. Geralmente quando ele está sendo agachado é porque tem bicho ainda Ah, tá. É, é para cá. Ele tem que passar ali embaixo É isso aí this way Está It's no outro lado O que é que going por aqui? Doggy door. Be very careful. Of course Maybe you should her things inside the house. Okay. Oh, Perito em arcos. Eu tinha ganhado outra tag na verdade. Né? Onde é tá as tags? Era um bônus. Tags. Uh, Encontra no um colar não, não é esse. Colecionador nostálgico. Acho que era esse. Encontra até de até Acho. Ah não, é auto-ajuda. Encontra um manual de treino. E agora eu consegui perito em arco. Aqui, perito em arcos. Mate cinco inimigos consecutivamente com um arco. Mantendo-te sempre em modo furtivo. Ah tá, entendi. 5 consecutivamente. Ah, esse aqui não foi limpo, parece né? que quebrou ali. Ah, É Esse aqui foi. Tá, tem um, Tem dois dentro da casa? Achei que só tinha um. Peraí. Tem casa. Tem uma árvore assim. Tá. Eu não lembro qual que é a casa do, do Open Blood Achei que não fosse essa Talvez seja Ai Nossa, minha mira foi pro saco de novo Ah, mano Nossa, não tem como fabricar flecha aqui Nossa, eu ri tudo, mano Tinha quatro flechas, eu sou muito ruim de mira Foi só aquele lá mesmo Tem uma flecha ali ainda Eu consegui acertar um Tem três flechas que eu posso pegar, velho Nossa, eu vou me redimir Eu vou me redimir muito Por esses tiros Nossa, posso pegar todas as quatro, velho Tá aí minha segunda chance de mim? Parado, bicho É, ele parado eu não acertei, né? Então o Bicho <risos> não faz muita diferença Tá, agora ele vai vir pra cá, então Se eu conseguir pegar ele aqui Opa Tá aqui Caraca, tu vai lá e fora. Tá merda, né? Aí complica. Eu não sei se é que mata, velho. Matou. Não foi limpo, eu vi a flecha quebrando. Mas matou. O Bill ali ó. Travando no instalador. Fica aí, Bill. Deu. Travou o instalador. Eu acho que eu perdi as duas flechas, mas eu me redimi. Os quatro tiros que eu errei, eu acertei dois agora. Nenhum deles foi limpo. Foi sim! Recuperei uma flecha Ok, temos fita e trapo O que eu vou fazer com o trapo? Um momento nada A não ser que eu, tinha, que eu tenha preocupado. Não, não perdi vida Passei tudo na surdina Vamos usar suaves Engrenagem e a flecha é limpa, caraca! Eu acertei os dois. Nossa, mano, isso foi perfeito! Tirando os quatro tiros que eu errei de, de arco, foi perfeito, mano. Ah, aqui, essa é a casa do, do, do The Walking Dead. Não. tenho alguma ideia O Lee do The Walking Dead tira por esse muro aqui ele chega, ele tem um da ali, tem a piscina, a Clementina ainda tá na casa da Erwin É essa aqui, mesmo. Cinco pírolas Na piscina tem alguma coisa? Aqui Temos Explosivo, trapo e álcool Nossa, parece que o Bill tá do meu lado, mano E tá, deixa eu olhar aqui fora. Tem nada, né? Não, do outro lado. Tem nada. Ok, vamos lá. Essa é a cara, a primeira casa do do The Walking Dead até o teu. Caraca, eu full tudo, mano. Tá, vamos pegar a bomba de pregos. Pra pegar a lâmina. Oh. Yeah. Munition de 9mm. Isso aqui de subir. Oh, dá de subir essa vez. Aqui é nem não deu o Open Dead não dá. Explosivo, engrenagem, trapo eu não posso fazer nada. Aqui. Aqui eu acho que tem uns Jack Dexters aqui. Pírola, eu acho que agora dá. Não. Panda Petrol. Não tinha um, um Jack and Dexter por aqui, velho? Né? Você tem um Tenho. Fale. Eu... Eu Tess. That's it. eu não vou trazer. você não precisa se preocupar Ok. Ah, valeu. É isso aí. Valeu, velho. Tá, eu tenho que parar porque já deu 30 minutos. Diário de um rapaz. Diário de um garoto. Vamos lá. 4 de outubro. É oficial. A escola fechou indefinitiva, indefinidamente. Parece que esse surto é bom para qualquer coisa. Sem escola não há tarefas. Por mim, tudo bem. Uh, agora, o que, que eu faço com esse tempo livre todo? Com todo esse tempo livre. 5 de outubro. Os meus pais estavam. Os meus pais estavam discutindo. discutindo não sei como. Uh, gritavam um com o outro e sussurravam ao mesmo tempo uh, Parece que a mãe queria partir para ir ter com a irmã dela Nossa, é para ir ter é uma, uma, uma conjugação do português de Portugal que eu acho muito feio Mas, tá aí uh, O pai diz que estamos seguros aqui, que o surto não chega à nossa cidade 6 de outubro, o pai gritou comigo porque estava a ouvir rádio Diz que as notícias vão... uma treta a mãe concordou com ele e fingiu que era forte, mas vejo que está assustada. Parecem os dois assustados. 7 de outubro. Acho que o pai se sentiu mal por causa de ontem. O gadget dormia na minha cama e o pai não disse nada. Entrou, fez de festas, carinho, suspirou e foi-se embora. Nunca ouvi vi antes. Nunca ouvi antes. Ah tá, nunca o vi assim, ok? <risos> Puguei. 10 de outubro Ontem à noite O pai estava com o celular a mãe A tia Karen morreu Pelo menos acho que foi isso que eu vi Quando fomos tomar o pequeno almoço Pequeno almoço? Seria o café da manhã? Será? Peraí Quando fomos tomar o café da manhã Pelo menos acho que foi isso uh, Quando fomos tomar o café da manhã uh, Estavam todos muito, muito quietos Como se não tivesse acontecido nada Eu alinhei? I played along. Eu brinquei muito. Eu... I played along. Eu brinquei muito, eu toquei muito. Não sei se talvez ele tocava algum instrumento. Ou eu brinquei muito. São essas duas conjugações que eu conheço de play: brincar ou tocar. Ou jogar também. Tá 15 de outubro. O agente Jones passou por aqui para falar com o pai. Aliás, para sussurrar. Isso tem sido habitual nesses últimos dias Depois o pai nos disse que temos de sair da cidade Temos que ir para uma casa nova Que os militares vão nos proteger Só posso levar uma mala comigo A mãe não disse nada 16 de outubro Para onde vamos não podemos levar animais Vamos até o limite da cidade com o gadget Ah, tirei a coleira dele e eu deixei ir Nossa, que pena Na viagem de volta o pai disse que ele ia ficar bem ele deve andar a solta ele deve andar por aí eu acho que é livre no caso, né? ele tem que ser livre na natureza o diz. tanto faz no caso do whatever. não importa, tá aí dançar então, de outubro, chegou a hora o pai disse que vamos voltar em breve acho que tá mentindo caraca dá um pouquinho, arrepiei nesse acho que tá mentindo Eu vi que tinha achado um bagulho, né? Opa, tem faca e álcool Tem alguma porta que eu... Que era pra abrir com faca e eu não abri? Tipo essa aqui, eu não tentei. Não. Só vazar. Mano, tô com muito... Isso na cabeça, acho que não tem porta pra abrir com faca aqui, né? Acho que não. Não. Não teria visto ou lembrado. A parte da escola é a mais chata, velho, no sentido que é difícil. Ah, putz, essa parte. Nossa, a parte da cidade de Bill é um... Ai, a história é legal, mas é chato no sentido de desinfectado. Tem umas partes que é muito bugadas, se bem que também é a última vez que eu joguei... A última vez que eu tentei zerar esse jogo Sem ser essa que eu tô gravando Eu tentei zerar no mais difícil Que é bugado pra caramba, né? Então talvez seja por isso que eu acho muito chato E às vezes não é Mas é... Nossa, sério O, o real, modo realista, velho Que é a dificuldade mais alta do game Ela é bugada demais, cara Pior que ela não é difícil Ela é bugada Se não fosse o bug, eu passaria de boa, mano Mas não Ser bugado tem uma parte que, literalmente, você mata todos os inimigos e eles voltam. É, é literalmente isso, sem zoeira. Tu mata todo mundo e eles voltam. Todos. Aí tu tem que matar eles duas vezes. Putz, eu acho que eu me ferrei aqui. Ah, não. Pergunta se é aquele cara lá do outro lado me viu, mano. Acho que não. É por isso que eu não quero no modo realista. Porque depois que eu vi a quantidade de bug que tem naquele modo, eu desisti. É pra quem achava que The Last of Us não era bugado. Só joga no modo realista. Tu vai ver o quão bugado era esse jogo. Ele é ótimo, ele é perfeito esse jogo, mas ele tem muito bug. Talvez seja por isso que o The Last of Us 2 Seja o meu preferido Que ultrapassou o The Last of Us 1 O 2 tem muito menos bug que esse Eu joguei no mais difícil e É difícil, mas não tem muito bug Quanto o The Last of Us 1 tem Tá, eu tenho que matar primeiro aquele lado hein? O problema é que esse aqui vai voltar agora Ah, se ele ir pra ali Eu acho que não preciso, não, acho que eu posso matar ele antes Não, ele não foi ali. Ótimo, eu voltei ali pra nada. Ah, mas ele vem até ali e volta, né? Então acho que eu posso me esconder no carro. Ah, velho, que lá atrás? Ah, já sei onde eu posso pegar ele. É, eu tenho uma leve impressão que aquele bicho não me vê, velho. Porque senão ele já teria me visto. Espero que ele não me veja mesmo. Porque eu tô bem aqui na frente dele. Acho que ele não me vê não. Posso pegar ele aqui, ó. Ah, velho, ali é muito arriscado, Vou ficar aqui mesmo. E aí, galera, tudo bem? que eu tenho que passar essa parte de novo? Eu tenho que fazer a Thumb. As -tumb. Tenho certeza que o episódio do baiacu, vai se chamar Bayacuva? Tenho certeza disso! Asco! E eu de Portugal. Ah não me vê! Não me vê! Não me vê! Não me vê! Não me vê! Não me vê! Não me vê! Não me vê! Ok! Tá, agora eu tenho que ver... Qual das duas eu vou pegar primeiro? Eu sei que depois que eu cruzar uma linha ali do game, Uma linha invisível... Eles vão me ver de qualquer jeito. Não tem como eu passar furtivo nessa parte. Eu tô ligado disso. Mas, pelo menos, pegar esses últimos dois aqui... Na furtividade seria interessante. Inclusive, já vou pre preparar aqui, ó. O eu vou precisar? Tá, eu vou pegar esse aqui primeiro. E aí ela passa ali? Ah, ela já passou, velho. Cadê a outro? Mas de injetar a outra, eu vou, na sorte, esperando que dê certo. Tá Tá lá. Vamos ver até onde ela vai. Vamos ver no modo de Não tô pegando ela no lado de ainda. Ah, tá, tá já. Ela vai pra trás do bolsão? Ela vai. Só espero que ela não saia aqui, né, porque daí eu tô ferrado. Mas acho que não. Deixa eu continuar na mão pra garantir. Nossa, ela não vem nem até aqui, mano. Sai da frente, galera, por favor. Tem que passar. Agora é que começa a... a parada tá louca. Ai! Que isso? Espera, ah. a gente viu, falou. Será que tem alguma coisa pra jogar? Estiver é perfeito. Deve ter, né? Viu! Valeu, L! Nossa, a Ellie mandou a braba. É, isso ainda não foi os caras que tinham que vir. Ainda. Vai vir uns outros caras aí. Pô, não tem uma garrafa, um tijolo aqui, sério? Putz, aí complica, né? Sério que não tem nada? Aqui. Aqui. Nada. Nossa, real não tem nada, mano. que deveria ter garrafa e coisa, velho. Os caras deixam sem nada, mesmo. Né? Ups. Ah, é, vai ter que ser no tiro mesmo, então. Ou na... Ou no... no... No cano, no cano PVC, né? Eu vou passar entre esses dois aqui e eu vou ser visto. Não tem como evitar isso, ó. Meu... por aqui uns dan aí e aí meu tudo bom Olha como viu o Luther, galera. Olha ali, como é que ele fez para sobreviver esse tempo todo? Ué! Claro, foi fácil, mas você tá comigo. Deixa eu confiar, tô bem dando aqui. Tem um pouquinho de dano, mas tá suave. Eu fiquei, justamente, eu fiquei em cima do blusão porque eu sabia que ele dava esse chutão aí pra fora. Letter. Ok. Já vou. Calma aí. Primeiro vem a exploração. Nossa, eu tô com soluço, mano. O soluço interno. O soluço Espantóvicos, com os terceiro terceiros. Quem já leu a série de Contra nosso Dragão vai entender. Tá ficando de noite. Não está ficando de noite então, porque tá bem tarde. Né? Começou a escurecer azulito. Oh, we're okay. We just need to get to the hood of the truck. Ok. Vai descer. Ai, não, essa parte. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Dá tá pra perceber que tu tá com medo, Bill. Bill, é pra cá. Vem pra cá! Ai, Bill, abre isso, por favor. Vai, Bill! Finalmente, fazer alguma coisa. Lerdo, mano. me é Me, I'll get us out of here. Need my guest.